Olá, estudantes! Aqui quem fala é a professora Juliana e nessa videoaula eu pretendo explicar o que é a composição do movimento. Mas antes, quero relembrá-los o que significa a palavra composição. Essa pode ser pensada como o ato de compor, por com, juntar, formar, organizar, conforme estou fazendo com essas peças de quebra-cabeça, que ao reuni-las estou formando um triângulo. Se pensarmos na gramática, a reunião ou junção de algumas letras podem nos trazer uma palavra. Aqui no nosso caso é a palavra composição. Também, se reunirmos três triângulos, podemos formar um prisma, e assim por diante. Então, a gente consegue observar que composição é o ato de compor, juntar, reunir. Reunir o quê? Determinados elementos para obter um resultado. Os nossos resultados aqui, primeiramente, foram um triângulo, depois uma palavra, depois um prisma. Na física, a composição do movimento já diz, composição do movimento. Nós vamos compor movimentos, e os elementos que a física vai adotar, para reunir esses elementos, nós vamos ver no quadro a seguir. Na física, especificadamente na cinemática, a composição de movimentos pode ser pensada como a soma vetorial de algumas grandezas, como a posição, velocidade ou aceleração. Mas professora, eu não lembro o que é uma soma vetorial. Soma vetorial são soma de vetores, que são representados graficamente através de um segmento de reta orientado, conforme essa seta que eu coloquei na tela para vocês. Notem que se grandezas como posição, velocidade ou aceleração não possuíssem o auxílio de vetores, não iriam significar nada, além de um número acrescido de unidade. Um exemplo, quando alguém chega para você e diz, eu vou andar 5 metros, automaticamente você pensa e pergunta, mas andar 5 metros para onde? Então, quando você pensar em grandezas vetoriais, consequentemente estará pensando em grandezas que possuem três características bem importantes. A primeira delas é o módulo, que eu já representei na tela, o módulo pode ser, significar tamanho, comprimento ou intensidade, vai depender da grandeza em questão. A segunda característica é a direção, que pode ser a direção norte, direção sul, direção leste, direção oeste ou direção vertical, horizontal. Vamos supor que você pega uma pedra e joga essa pedra de cima de um prédio. A direção da trajetória dessa pedra vai ser vertical, vocês não concordam? Pois ela vai estar em queda livre. Porém, se você pegar essa mesma pedra e fazer com que ela deslize, deslize no chão, a direção da trajetória agora vai ser horizontal e assim por diante. A terceira característica é o sentido. Aqui eu vou ilustrar o sentido de A para B. Vamos supor que a sua casa localize assim em A e você precisa ir até a panificadora que está em B. Então, o sentido da sua trajetória aqui vai ser de A para B. Porém, ao chegar na panificadora, você nota que esqueceu a carteira. O que, que você deve fazer? Retornar até a sua até a sua casa, ou seja, inverter o sentido da sua trajetória, você vai ter que ir de B para A. Notem que esses ambos vetores estão na mesma direção, ou seja, direção horizontal, porém, cada um tem o seu sentido. Alunos, caso vocês tenham dúvida quanto a operações vetoriais, eu peço que pausem esse vídeo e faça uma breve, uma breve revisada. Por quê? Porque não vou explicar nesse vídeo é, operações vetoriais, porque se subentende que quem veio procurar aula de composição do movimento já tem estudado operações vetoriais, visto que é uma matéria anterior à composição do movimento, ok? Então, vamos continuar. No próximo quadro, eu vou ilustrar situações ou eventos onde ocorrem movimentos simultâneos, ou seja, movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Imaginem vocês um dia lindo, quente, indo para a praia surfar. O que, que vocês fazem ao entrar no mar com sua prancha? Vocês surfam, obviamente, mas não só isso. Percebam que surfar é comprar movimentos. Por quê? Notem que para vocês pegarem uma onda, vocês precisam remar, deslocar-se na água do mar e após pegar a onda, vocês precisam manter-se nela. Percebam que você está se movimentando com seu próprio esforço em relação ao mar e que este também está se movimentando, porém em relação à areia. E o movimento do mar aqui é um movimento involuntário, ou seja, a água do mar não depende do seu esforço ou do esforço do surfista para ocorrer. Por que não? porque vamos supor que se o surfista estivesse parado em relação ao mar, estivesse boiando na água do mar, o único movimento em questão seria o movimento do próprio mar, ou seja, o mar estaria arrastando ele para a areia ou arrastando para o alto mar. Então, o movimento aqui do mar é um movimento involuntário, que não depende do esforço do surfista. E já vimos o porquê. Ok, professora, entendi. Há o um movimento, primeiramente, do surfista em relação à água do mar, depois há o um movimento da água do mar em relação à areia. Opa! Há dois movimentos simultâneos. Se há movimentos simultâneos, há a composição do movimento. Ok. E para quem está observando você surfar, qual que é o seu movimento? É o um movimento resultante. Por quê? Porque a junção do seu movimento em relação ao mar, mais o movimento do mar em relação à areia. A junção, a composição desses dois movimentos, traz o um movimento resultante. Certo? Vamos observar vetorialmente o que ocorre nesse exemplo. Representar vetorialmente, o que, que eu vou fazer? Eu vou ilustrar os movimentos através dos vetores. O primeiro vetor vai ser o vetor do surfista, o movimento do surfista em relação à água do mar. Notem que é o movimento de um corpo em relação a um outro corpo em movimento. Se tem essas características, os livros de física denominam como movimento relativo, que no nosso caso aqui é o movimento do surfista em relação ao mar. Lembrando também que o movimento relativo, além de ser um movimento de um corpo em relação a um outro corpo em movimento, é um movimento voluntário, ou seja, um movimento que depende do próprio esforço para ocorrer, ok? O segundo movimento eu vou representar através desse vetor em azul. Ele representa o movimento do mar em relação à areia, ou seja, é um o movimento de um corpo em relação a um outro corpo, porém parado. Se é um movimento de um corpo em relação a um outro corpo parado, os livros de física denominam como movimento de arrastamento, que no nosso caso aqui é o movimento do mar em relação à areia. Podemos pensar também que o movimento do mar é um movimento involuntário, ou seja, independente do esforço do surfista, ele vai ocorrer. Poderíamos pensar também que seria o movimento do surfista, caso ele estivesse parado ou em repouso em relação ao mar. Se ele estivesse... Se ele tivesse parado, o um único movimento em questão seria o um próprio movimento do mar arrastando o surfista, ok? Então, como seria a soma vetorial desses dois movimentos? A composição, a soma vetorial, notem que ambos os vetores estão na mesma direção e estão no mesmo sentido. Então, a soma vetorial seria através dessa seta em vermelho, que representa o quê? Representa o movimento resultante, ou seja, o movimento do surfista em relação à areia, por que mesmo, professor que o movimento do surfista em relação à areia? Porque é o movimento absoluto do surfista. Notem que quando a gente observa isolado o movimento dele relativo, nós não estamos vendo o movimento total dele. O movimento total dele tem que levar em questão todos os outros movimentos que estão ocorrendo ao mesmo tempo. E para isso, nós temos que somar o movimento dele, que é o movimento relativo, mais o movimento de arrastamento, que é o movimento do mar em relação à areia. Ok? Ok. Ok, professora, eu entendi. E agora, no exercício de física, como que a gente poderia aplicar esse conhecimento? Na física, eles disponibilizam essa fórmula, que é o que Aqui eu vou representar o um movimento através da velocidade, sabendo que velocidade é um tipo de movimento. Então, a velocidade resultante é igual que a soma vetorial da velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. Notem que essa fórmula é intuitiva, você não precisa decorar ela. Porque o resultado de algo que nós queremos compor, da junção de algo, é através de dois movimentos. A junção desses dois movimentos, a gente agora já consegue identificar esses dois movimentos. Então, somando eles, nós temos o resultado, ou seja, a velocidade resultante desses movimentos, ok? Então, vamos observar o próximo exemplo. Nesse próximo quadro, eu vou ilustrar um exemplo que ocorre todo dia com a gente. Pois quem nunca andou de ônibus, de carro, metrô... Acredito que todo mundo, né? Então, vamos supor assim, que você está dentro de uma Kombi, se deslocando até a sua faculdade ou cursinho. E que você está lá, sentadão, curtindo sua playlist e nota que o próximo ponto é o qual você precisa descer. O que, que você faz? Se levanta do banco, caso tenha sorte de estar sentado, e se desloca até a porta de desembarque. Então, você vai estar se movimentando em relação ao corpo. Em relação a quem? Em relação à Kombi. E que essa também está se movimentando. Está se movimentando em relação a quem é Kombi? Em relação à rua. Opa, há dois movimentos ocorrendo nessa situação. Ou seja, o movimento do estudante ou seu movimento né, em relação à Kombi, mais o movimento da Kombi em relação à rua. A composição do movimento. Notem que para o estudante se deslocar dentro da Kombi, ele precisa ter um esforço, um impulso. Então, ele vai estar tendo um esforço, é um movimento voluntário e é um movimento em relação a um outro corpo em movimento. Se tem essas características, sabemos agora que é um movimento relativo. E a Kombi? A Kombi também está se movimentando, porém em relação à rua, em relação a um corpo parado. E o movimento da Kombi aqui é um movimento involuntário. Por quê? Porque não depende do esforço do estudante para ocorrer. Notem que se o estudante estivesse sentado na Kombi e não estivesse andando dentro dela... O único movimento em questão seria o próprio movimento da Kombi arrastando o estudante. Vocês conseguiram verificar? Então, é bem simples. Então, quando você anda de ônibus e se desloca dentro do ônibus, você vai estar compondo movimentos. Lembre-se disso quando estiver indo para o cursinho. Agora, vamos observar vetorialmente o que acontece nesse exemplo. Então, eu vou representar o primeiro movimento, que é o movimento do estudante em relação à Kombi. Se é o um movimento de um corpo em relação a um outro corpo, um movimento, e é um movimento voluntário, sabemos agora que é um movimento relativo, que no nosso caso, então, é o um movimento do estudante em relação ao ônibus. Aqui eu coloquei ônibus, mas sabemos que é uma comba no nosso exemplo, ok? O segundo movimento eu vou representar através dessa seta em preto, que é o um movimento da comba em relação à rua, ou seja, o é um movimento de um corpo em relação a um outro corpo, porém parado, e também é um movimento involuntário, ou seja, não depende do esforço do estudante para ocorrer. Tendo essas características, sabemos que é o movimento de arrastamento. Aqui eu também informei que poderia ser o movimento do estudante em repouso em relação ao ônibus. Já vimos isso também. Se caso o estudante estivesse sentado no ônibus, o único movimento que estaria tendo é o movimento do ônibus arrastando o estudante. Beleza? Então, como seria a composição vetorial desses dois movimentos, a junção deles? Notem que agora, novamente, eles estão na mesma direção, ou seja, a direção horizontal estão no mesmo sentido. A ponta da seta está apontando para o mesmo sentido. Então, a soma vetorial é uma soma simples e representada através dessa seta vermelha. E o que, que é essa, essa seta vermelha? O que, que é essa, esse resultado? É um movimento resultante, ou seja, o movimento do estudante em relação... Ao solo, à rua, por que o movimento do estudante em relação ao solo? Porque o movimento absoluto do estudante é o movimento dele em relação à Kombi e o movimento da Kombi em relação à rua. O total desses dois movimentos nos traz o movimento resultante. Beleza! A aplicação é a mesma. Aqui eu vou representar o movimento novamente através da velocidade. Então, a velocidade resultante é igual à soma vetorial da velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. Ok? Vamos observar o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu quero que vocês verifiquem como é importante adotar um referencial para denominar o um movimento. Por quê? Porque vamos supor que você esteja na rua observando a chuva cair e o carro andar. Notem que tanto a chuva quanto o carro vão estar se movimentando em relação à rua, para quem está na rua. Logo, tanto a chuva quanto o carro vão estar se movimentando em relação ao corpo parado. Para que a gente consiga verificar o movimento relativo e o movimento de arrastamento nessa situação, nós teríamos que adotar um outro referencial. Por que isso? Porque na física todo movimento é um movimento relativo, ou seja, todo movimento é o um movimento de um corpo em relação a um outro corpo em movimento. Por quê? Antigamente na física acreditava-se que existia um referencial parado, um corpo parado e que todos os outros corpos se movimentavam ao redor dele. É como se esse corpo estivesse no centro do universo, um trono divino, até como é denominado nos livros de física, e a partir desse corpo, todos os outros corpos iriam se movimentar. Porém, até hoje não foi provada a existência desse trono divino, ou desse referencial fixo. Logo, todo o corpo vai estar se movimentando em relação ao outro corpo em movimento. Ok? Então, para que a gente consiga verificar e fazer uma soma vetorial, no um nosso exemplo, nós vamos ter que adotar o referencial dentro do carro. Ou seja, vamos supor que você está indo para o shopping tá? e está chovendo. Para você que está dentro do carro, a chuva vai estar caindo no carro. Ou seja, a chuva vai estar se movimentando em relação ao corpo movimento. Opa, agora a gente sabe que o movimento da chuva é um movimento relativo. E o movimento do carro? Para quem está dentro do carro, o movimento dele vai ser em relação a quê? Em relação à rua, ou seja, o movimento do carro em relação ao corpo parado. Se é o um movimento de um corpo em relação ao outro corpo, porém parado, sabemos que é o um movimento de arrastamento. Vocês viram como é importante adotar um referencial? Agora vamos mudar o referencial para ver como que vai acontecer com o movimento do carro. Vamos supor que você está na Lua, tá? E você está observando a Terra e o um carro andar na Terra. Para quem está na Lua, quem está se movimentando é a Terra, ok? E esse carro que está se movimentando na Terra, vai estar se movimentando em relação a quê? Em relação à Terra. Ou seja, vai estar se movimentando em relação a um corpo em movimento. Agora, então, o movimento do carro vai ser um movimento relativo. E o movimento da Terra? O movimento da Terra vai ser em relação a quê? Em relação a quem está observando na Lua. Logo, o movimento da Terra vai ser em relação a um corpo parado. Ou seja, o movimento da Terra vai ser um movimento de arrastamento. Vocês conseguiram ver? a importância de se adotar um referencial, porque dependendo do referencial, o, mov o movimento vai mudar. Então, vamos observar vetorialmente o que acontece nesse exemplo. Então, o primeiro vetor... Opa, desculpa a demora. Esse primeiro vetor, eu vou estar representando o movimento da chuva em relação ao carro. Se é um movimento de um corpo em relação a um outro corpo em movimento, sabemos que ele é um movimento relativo. Então, é o um movimento da chuva em relação ao carro. Esse segundo vetor vai ser representado através do movimento do carro em relação à rua, ou seja, o um movimento do corpo em relação a um outro corpo, porém parada. Se tem essas características, sabemos que é o um movimento de arrastamento, que no nosso caso, então, é o um movimento do carro em relação ao sol, rua ou terra. Como seria a soma vetorial? A soma vetorial, notem que é diferente da, dos outros exemplos. Por quê? Porque ambos os vetores estão no sentido contrário e estão numa direção diferente. Se acontece isso, a soma vetorial vai se dar através da regra do polígono. Aqui, eu vou fechar o triângulo retângulo através dessa seta verde. Esse vetor verde, então, vai ser a soma vetorial do movimento da chuva em relação ao carro mais o movimento do carro em relação à rua. Então, é o um movimento resultante, ou seja, o um movimento da chuva, o um movimento absoluto da chuva em relação ao solo. Ok, professor, eu consegui entender. Graficamente é fácil. Na aplicação é a mesma coisa, é tão fácil quanto. Notem que a fórmula é a mesma. Aqui eu vou representar novamente através da velocidade o movimento. Então, a velocidade do resultante é igual à soma vetorial da velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. Porém, note que agora é um triângulo retângulo, e a soma dos lados de um triângulo retângulo é através do Teorema de Pitágoras. O que, que nós iríamos ter que fazer? Adaptar a fórmula do Teorema de Pitágoras à fórmula do composão do movimento. Eu não vou fazer isso agora, porque eu vou fazer isso nos exercícios a seguir, ok? Uma menina chamada Clara vai nadando ao longo de um rio, com velocidade constante de 1,5 m por segundo em relação à margem o ponto A ao ponto B, sendo 0,5 metros por segundo a velocidade constante da corrente. Veja a imagem. Na imagem a gente consegue observar o vetor velocidade da clara e o vetor velocidade da correnteza, e que ambos estão na mesma direção, ou seja, direção horizontal, e que também estão no mesmo sentido. Note que a ponta da seta está apontando para o mesmo sentido. A pergunta é, se clara completa o percurso em um minuto, a distância A e B vale? Antes de eu calcular essa distância, eu vou observar o um enunciado. Primeiramente ele diz, uma menina chamada Clara vai nadando ao longo de um rio com velocidade constante de 1,5 metros por segundo em relação à margem. Opa! É o um movimento de um corpo, ou seja, o um movimento da Clara em relação à margem, em relação a um corpo parado. Se tem essa característica, muita gente vai me falar que esse movimento da Clara é um movimento de arrastamento, porém não é. Notem que o mesmo problema também diz que a Clara está nadando. Se ela está nadando, ela está tendo um esforço. Ela não está tendo que ter um impulso em relação à água para poder se movimentar. Então, essa não é a velocidade de arrastamento. Lembrando que o movimento de arrastamento ou velocidade de arrastamento é o movimento de um corpo em relação a um corpo parado, ok? Porém, é um movimento involuntário. Seria o movimento de arrastamento da clara aqui se ela estivesse em repouso, se ela estivesse boiando na água. E o único movimento daí seria o movimento da água arrastando a clara. Mas não, aqui o problema diz que ela está nadando. Então, ele é um movimento voluntário. Então, que velocidade é essa que o problema está, está nos trazendo? É a velocidade resultante, é o movimento total da clara. Por que é o movimento total da clara? Porque é o movimento da clara em relação à água, mais o movimento da água em relação à margem. E o problema já trouxe logo de cara a velocidade resultante da clara. E essa é essa velocidade que nós vamos tentar calcular a distância de A a B em um minuto. Então, por que, professora, aqui o problema traz a velocidade de 0,5 m por segundo, que é a velocidade da corrente? Eu acredito que quem elaborou a questão não quis confundi-lo, só quis saber quem entende ou não de composição do movimento. Antes de trazer esse exercício, eu fui pesquisar na internet para ver se vale a pena trazê-lo para vídeo. Eu percebi que muita gente errou ele. Por quê? Porque muita gente pega a velocidade da clara, que é essa de 1,5 metros por segundo, e soma com a velocidade da corrente, que é 0,5 m por segundo. Se eu somar as duas velocidades, eu vou errar o problema. Eu vou obter uma determinada velocidade resultante para calcular a distância A e B. Só que aqui nós não vamos poder, porque. Por que, que não podemos somar? Porque essa velocidade não é uma velocidade relativa, a velocidade da clara. A gente já sabe agora que ela é uma velocidade resultante. Se a gente somar, vai dar errado o exercício. Então, vamos à resolução. Na resolução, então, eu trouxe primeiramente a velocidade da clara, da clara em relação à margem, ou seja, a velocidade resultante dela, que é igual a 1,5 metros por segundo. Trouxe também apenas para ilustrar a velocidade da água em relação à margem, que é a velocidade de arrastamento, já sabemos, que é igual a 0,5 m por segundo. Trouxe o intervalo de tempo de 1 um minuto, que equivale a 60 segundos, eu transformei a unidade de medida de tempo por quê? Porque a unidade de medida da velocidade está em metros por segundo. Automaticamente, tem que transformar a unidade de tempo também. E o ΔS, que é a distância percorrida de A até B, que nós vamos descobrir agora. Como a questão pede a distância percorrida de, pela clara de A até B em um minuto, devemos observar que nesse evento ocorrem movimentos simultâneos e que para calcular o que a questão pede, devemos levar em consideração o movimento resultante da clara de A até B em um minuto, nós já temos essa velocidade resultante, lembra? Se a gente tem a velocidade e temos o intervalo de tempo, o que a gente faz com esses dados? A gente substitui eles na fórmula da velocidade média, que é o quê? A velocidade é igual ao Δs sobre o Δt. Temos a velocidade, que é 1,5, o Δs é o que a gente quer descobrir, e temos o intervalo de tempo, que é 60 segundos. 60 vezes 1,5, temos que a distância percorrida de clara de A até B em 1 um minuto, então é... 90 metros. Vocês viram como é simples? O exercício, é o que, que ele pede da gente? É compreensão, a interpretação do enunciado e também saber sobre a composição do movimento. Sempre quando você resolver, resolver um exercício, você sempre vai ter que perguntar um corpo está se movimentando? Ok, em relação a quê? É um movimento voluntário, é um movimento involuntário e assim por diante. Agora vamos ao próximo exercício para ver se a gente entendeu a composição do movimento. A figura representa um rio no qual as águas fluem com velocidade de 3 km por hora. No rio estão fixadas três balizas, a A, a B e a C. As balizas A e C estão alinhadas na direção da correnteza. Se a gente observar a imagem, sim, a gente verifica que as balizas A e C estão na mesma direção, ou seja, direção horizontal, que o movimento da correnteza. Dois nadadores capazes de desenvolver a velocidade constante de 5 km por hora iniciam respectivamente e simultaneamente os percursos de A, a B e A, a C, percorrendo-as linhas linha reta, em ida e volta. Calcule a diferença entre os intervalos de tempo necessários para que os nadadores completem os respectivos percursos, dando a resposta em horas. O que, que o programa quer? Ele quer a diferença entre dois intervalos. E quem são eles? O primeiro é o A e B e B e A, e o segundo é o A e C e C e A. Antes de resolver esse exercício, eu trouxe um vídeo para vocês que vai ilustrar o movimento dos nadadores em relação à água do rio. Vamos lá! Como vocês podem observar, ao invés de ser dois nadadores, eu vou ilustrar os movimentos do exercício através do movimento de um barco. O barco ele também quer realizar a trajetória de A até B, ou estacionar ao lado do barquinho. Porém, ele deve levar em consideração o movimento da água. Notem aqui que o movimento da água é perpendicular ao movimento que o barquinhos deseja. E a soma vetorial desses dois movimentos vai nos resultar que o barco não vai conseguir estacionar ao lado do barquinho. Percebam aqui que o movimento dele em relação à água vai ser numa uma direção oblíqua e no mesmo sentido que a correnteza, porém ele não vai conseguir chegar de A até B. Então, o que, que ele precisa fazer para que ele consiga chegar ao lado do barquinho? Ele também precisa nadar numa direção oblíqua, porém no sentido inverso da correnteza. Notem aqui que eu já fiz uma soma vetorial. O que, que eu fiz? Eu peguei o movimento do barco em relação à correnteza, mais o movimento da correnteza em relação à margem. E a soma desses dois movimentos vai nos trazer o resultado que a gente deseja, ou seja, a trajetória de A a B. Vamos ver se o barco consegue? O barco vai nadando na direção oblíqua no sentido da correnteza sentido inverso, desculpa, e ele consegue estacionar o lado do barquinho. Com os nadadores vai acontecer a mesma coisa. Então, no próximo quadro, eu vou ilustrar o movimento dos nadadores através dos vetores. Vamos lá! O primeiro vetor que eu vou colocar na tela vai representar o movimento dos nadadores em relação ao rio. Aqui eu vou chamar ele de W. O segundo vetor é o movimento da água em relação à margem. E aqui eu chamo de X. O terceiro e último vetor é o resultado que os nadadores querem obter, ou seja, eles querem de A para B. E aqui eu vou chamar de Y. Como se dá essa operação vetorial? Notem o primeiro vetor, que é o W, que é o movimento dos nadadores em relação à água, mas esse segundo vetor, que é o movimento da água em relação à margem. A soma vetorial aqui, então, vai dar através da regra do polígono. Somando os três vetores, vai resultar, então, um triângulo retângulo. Notem que o vetor W vai representar o quê? O movimento dos nadadores em relação à água, ok, a gente já sabe. E se é o um movimento de um corpo em relação a um outro corpo em movimento, também sabemos que agora é o um movimento relativo, que eu vou representar aqui através da velocidade relativa. O segundo vetor, que é o X, representa o movimento da água em relação à margem, também sabemos, então é o um movimento de um corpo em relação a um outro corpo, porém parado que também sabemos que é o movimento de arrastamento, que aqui eu vou chamar de velocidade de arrastamento. O terceiro e último vetor é a composição vetorial, ou seja, é o movimento dos senadores em relação à água, mas o movimento da água em relação à margem. Então, esse terceiro vetor vai nos representar o um movimento resultante, que aqui eu vou chamar de velocidade resultante. Agora, no próximo quadro, eu vou trabalhar com vocês com o Teorema de Pitágoras, junto à composição do movimento. Vamos lá! Agora que a gente já tem o nosso triângulo retângulo, que é o que? É o resultado da trajetória de A até B. Lembrando que a nossa hipotenusa representa a nossa velocidade relativa, um dos catetos a velocidade de arrastamento e o outro a velocidade resultante. Como que é a soma dos lados de um triângulo retângulo? É através do Teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Juntando a fórmula do Teorema de Pitágoras, junto à fórmula da composição do movimento, nós temos que quem é a nossa hipotenusa? É o W, a nossa velocidade relativa. Então, a nossa velocidade relativa ao quadrado é igual à soma vetorial da velocidade de arrastamento ao quadrado, mais a velocidade resultante ao quadrado. O exercício já informa que a velocidade relativa é 5 km por hora e a velocidade de arrastamento é 3 km por hora. A velocidade resultante é a qual que gente quer obter. Fazendo essa operação, que eu não vou fazer passo a passo para vocês, vai ter que a velocidade resultante dos nadadores de A até B é igual a 4 km por hora. Se nós temos a velocidade e nós temos que a distância de A até B é 8 km, pois o problema já diz, substituímos os valores na fórmula velocidade média. Sendo que nós temos que a distância é 8 e a velocidade é 4. 8 dividido por 4 é igual a... Duas horas, ou seja, o intervalo de tempo que os nadadores precisam ter de A até B é igual a duas horas. Ok, e para voltar, como que funciona? Para voltar, é a mesma coisa. Notem que se eles saírem de B até A, eles vão ter que fazer o mesmo movimento, ou seja, vão ter que nadar numa direção oblíqua e no sentido inverso da correnteza. Se eles vão ter que fazer o mesmo movimento, é aleatório. A probabilidade é que seja o mesmo intervalo de tempo ou seja, duas horas. Então, eles levam duas horas para ir e duas horas para voltar, dando um total de quatro horas. Agora, no próximo quadro, eu vou mostrar o trajeto de A a C e C a A. Vocês lembram que o enunciado informou que as balizas A e C estavam na mesma direção que a correnteza? Por quê? Porque o movimento da correnteza em relação à margem, conforme eu acabei de ilustrar, está na mesma direção que o movimento dos nadadores em relação à correnteza de A a C. Se ambos estão na mesma direção, ou seja, direção horizontal, e também estão no mesmo sentido, note que a pontada da seta está no mesmo sentido, como que é a operação vetorial nesse caso? A composição do movimento nos diz que a velocidade resultante é igual à soma vetorial da velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. Quem é a velocidade relativa? É a velocidade da corrente dos nadadores em relação à correnteza, que é igual a 5 km por hora. E a velocidade de arrastamento é a velocidade da correnteza em relação à margem, que é igual a 3 km por hora. Então, a soma dessas velocidades nos informa que, do trajeto de A a C, a velocidade resultante é igual a 8 km por hora. Se temos a velocidade e também temos a distância, que é igual a 8 km, substituímos os dados na fórmula da velocidade média. A distância é 8, a velocidade é 8, 8 dividido por 8, então, vai nos informar que o intervalo de tempo dos nadadores de A a C é igual a uma hora. Ok. E o trajeto de CA, como que é? Notem que agora os nadadores vão nadar contra a correnteza. O primeiro movimento, então, ou o primeiro vetor, é dos nadadores em relação à correnteza. E o segundo é o movimento da correnteza em relação à margem, e que agora ambos estão opostos em relação um ao outro. A fórmula é a mesma, que a velocidade resultante é igual à soma vetorial da velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento, porém agora eu vou subtrair os dois vetores, pois ambos estão opostos. Lembrando que a velocidade relativa é 5 e a velocidade de arrastamento é 3, E 5 menos 3 nos informa, então, que a velocidade resultante dos nadadores de CA é igual a 2 km por hora. Se temos a velocidade e temos a distância, substituímos novamente na fórmula da velocidade média, a distância é 8, a velocidade é 2, e 8 dividido por 2 nos traz que, então, o intervalo de tempo de CA dos nadadores é igual a 4 horas. Se eles levaram uma hora para ir e 4 horas para voltar, o total do percurso deles, então, é de 5 horas. Para que a gente consiga, então, concluir o exercício, basta a gente lembrar que no primeiro intervalo, que é o de A até B e B até A, os nadadores levaram 4 horas, e que o intervalo de A até C e C até A, eles levaram 5 horas e que 5 menos 4 é igual a 1 hora, ou seja, a diferença entre esses dois intervalos é uma hora. Pronto, conseguimos concluir o exercício. Vocês viram como é fácil? É trabalhoso, mas é fácil. Os exercícios de composição do movimento, eles são simples, basta se atentar o quê? Os movimentos que estão ocorrendo e sempre perguntar se aquele movimento está ocorrendo e em relação a quê. Também desenhar cada movimento, ou seja, pegar os vetores e colocá-los na sua direção no seu sentido e fazer a operação vetorial. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula Em caso ainda tenham dúvidas, podem deixar no comentário abaixo que eu vou tentar respondê-los. Até uma próxima aula!